É, tivemos alguns imprevistos aqui, a gente ia ter três participantes e teve uma, uma pequena substituição, na verdade duas substituições, a Bruna Nóbrega da Redbutton continua aqui conosco na live, a gente vai ter as produtoras de conteúdo, a Zuzu e a Thais Quinzel, a Thais Quinzel a gente já entrevistou aqui nos programas, é, vocês viram cortes inclusive lá no canal do Drops de Jogos, a Zuzu para quem não conhece, ela é... É, a Júlia de Nubia, conhecida como Zuzu, é cosplayer, streamer, criadora de conteúdo. Atualmente, a influenciadora digital tem foco no universo Geek Gamer. Começou a dar os seus primeiros passos nesse meio em 2010, frequentando feiras e fazendo cosplays dos seus personagens favoritos de animes e jogos. Em 2015, Zuzu passou a, pro, a, a focar a produção de, na produção de conteúdo e desde então não parou mais. Idealizadora do portal Liga das Garotas, a streamer pesa, preza pela valorização do público feminino no cenário de esportes. Em 2021, ela fechou a parceria com a Red Button buscando novas oportunidades comerciais e focando em desenvolver novos conteúdos para o seu público. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, é, para a gente poder ficar por dentro de todas as informações. Além dela, tem a Bruna Nóbrega. Bruna, eu conheço de outros carnavais, mas eu vou ler o perfil dela aqui, porque são novidades nas nossas entrevistas. Ela é formada em produção audiovisual e é sócia... É, mais jovem da Red Button, com 24 anos. Chegou na empresa como editora de vídeos, mas o Felipe e o Alessandro precisaram dela como sócia para a Bruna se ver como empresária tão jovem. Foi um desafio. Levou um tempo para entender o seu talento, a capacidade de gerir um negócio ao lado deles. A Bruna completa cinco anos de empresa, sendo uma das únicas empresárias mulheres no ramo de games no, no país. Então, é muito importante a live de hoje, gente, porque... É... Eu sempre gosto quando a gente traz mulheres para cá e quando, eventualmente, o público feminino assiste aqui os nossos programas do News Games, quando, eventualmente, também a gente consegue falar com as minorias LGBTQIA+. E eu conversei com algumas pessoas, essa semana, pelo menos, a gente fez uma programação só com mulheres lá no Drops de Jogos, e a gente está fazendo hoje na Rádio Geek. Então, eu quero começar perguntando para as mulheres, vou colocá-las uma por uma aqui na nossa live, é... Bruna, Zuzu e Thaís, boa noite para todas vocês, uma pergunta aí, simples, tá, tá melhor para trabalhar com conteúdo gamer no Brasil, tá igual, piorou, quais são os desafios e as, os principais avanços que a gente teve no setor, sejam bem-vindas e desculpa aí a demora para a gente começar a live, tudo bom? E aí, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, meninas? Tudo bom, bom, acho que vou falar, vou falar um pouquinho da, da minha área, que é a parte empresarial. Eu estava até comentando com a Sabrina, né, que é da assessoria de, de imprensa nossa, e eu estava vendo quão bizarro era antigamente, né, porque a gente está nesse ramo há cinco anos, e quando a gente começou, eu lembro que a gente marcava reuniões, né? falava com outras agências, outras publishers, e era totalmente masculino assim então eu já tive muitas até ano passado ainda muitas reuniões que eu era a única mulher né então eu ficava assim tipo lá e sei lá 10 homens e eu lá no meio assim para eles eu achava eu acho que era meio que indiferente mas para mim era um pouco uma questão ali de é um pouco chato assim você não vê outras mulheres é, nessa parte mas com o tempo, principalmente ano passado, assim, a gente começou a ver um crescimento assim gigantesco nessa parte de mais mulheres assumindo cargos altos em empresas, em, em agências, em partes comerciais, em publishers. Então é, é gratificante e dá para ver um, um avanço nessa, nessa parte. Né? Eu acho que as meninas podem até falar, a Zuzu, que é, também é streamer, né? Nessa, é, ela consegue falar melhor nessa parte, a Thaís, que é da. Área ali de casters. É, antigamente também, muito era assim: ah, se falava em mulher apresentando ali no cenário gamer, era só apresentador. E hoje a gente tem narradoras, tem comentaristas. Então é um avanço aí que a gente tá, tá tendo, né? Finalmente. né? finalmente. Eu vou falar pra você: esse, esse fato que você tá colocando é real. Eu, como o nosso querido apresentador, ele comentou, eu. Eu trabalho assim, eu, trabalhar com conteúdo. Trabalho faz mais de sete anos com criação de conteúdo gamer na internet, tudo mais. Mas eu tô mais ou menos nesse ramo, vai já vai fazer 10, 12. Então eu tô, eu sou velha aqui de casa, né? Então isso daí é fato. Que no começo, quando eu tava lá no, nos meus primeiros passinhos, você via muito pouca mulher, não só no backstage, né? mas também na, na frente das câmeras, né, no, com posições de destaque, né, então era muito raro você até ter mulheres para onde se inspirar, sabe, para criar o seu conteúdo, né, então para a gente que começou nessa época ou até um pouquinho antes, era tudo muito novo, né, então, então, e isso vem melhorando ao longo dos anos, a gente vê hoje muitas meninas criando conteúdo, né, é, e tem... Né, Diversos nichos, né? Não só a gente de games, mas o pessoal faz conteúdo geek, né? E cada um, tipo, especializado num jogo. Nossa, tipo, eu sou apaixonada aqui no Overwatch, né? Que é um jogo que eu, que eu adoro, né? Pô, vou fazer uma live de Overwatch, você é uma criadora de conteúdo de Overwatch. Hoje em dia você vê muito mais meninas, né? Então, esse volume ele é muito importante para a gente também inspirar as próximas gerações, né? Por ver que isso é possível. Deixa eu só falar ah, uma minha... coisa antes de passar a palavra para a Thais, só. É, tá, essas reuniões da Bruna em que só tinham homens, eu estava presente em pelo acho já tinha umas três dela. É verdade isso, é, é complicado. E eu fico muito feliz de uma coisa, a assessora de vocês, que é a Sabrina, ela, eu, eu tenho uma conversa com ela que ela me recomenda pessoas para serem entrevistadas. Ela quase sempre me recomenda mulheres e eu gosto muito de dar espaço para mulheres conversarem comigo aqui. É, eu, a gente sabe que o machismo é um problema estrutural, eu não estou ileso a isso, eventualmente eu tenho comportamentos e condutas que merecem correção, é, mas é legal a gente às vezes trocar essa ideia, porque eu acho que essa é a forma efetiva de construir machismo, é ouvir um pouco vocês falando e também aprender um pouco mais com esse processo. Não queria tanto cair nesse clichê, mas era só uma, uma aspa que eu queria fazer. Vai lá, Thaís. Olha, eu vou ter que concordar um pouquinho, porque eu também, né, eu vim do Overwatch, eu comecei na, na parte do cast lá no Overwatch e era muito complicado, tudo bem que naquela época já tinha a Ana, a XD, que tava representando as mulheres, a Babi também tava aí narrando, mas iniciei como comentarista, então ainda era sendo assim, muito complicado, muito difícil, você via bastante críticas quando tinha uma mulher comentando e quando tinha um homem comentando, então, tipo, dava para ver muito bem essa diferença, mas agora, hoje sou narradora, e olha, é um desafio tremendo, porque todo mundo espera, não, porque tem que ter a voz de um homem ali narrando, o homem traz mais emoção, traz mais hype, a mulher não consegue trazer, não consegue levantar a voz, e isso já foi provado inúmeras vezes, principalmente aí com, com a Babi, no Valorante, que não é assim, que é totalmente diferente, que a mulher sim consegue trazer essa voz, consegue trazer essa emoção, e esse hype para a partida. Inicialmente eu fiquei com bastante medo, assim, dessa troca de comentarista para narradora, fiquei naquele sentimento nossa avó acaba me criticando por causa de voz, por causa de tudo conversei principalmente bastante com a Babi sobre isso, ela me acalmou e falou, vai tranquila você gosta do que você tá fazendo, mostra o seu trabalho e assim o público também vai te conhecer e vai gostar do seu trabalho então, ó, críticas vão sempre existir mas sai desse pensamento de que o tipo, um lugar para narração é só de homem não é só de homem, você tem uma voz maravilhosa e também tem um espaço muito bom aqui Assim, Deixa eu jogar é... vai, vai eu lá, Zuzu. Vai, uma, não Vai lá, Zuzu. vai vai Uma questão, porque realmente o que ela colocou é, é muito verdade, essa questão das críticas, né? A gente que é mulher, a gente sente muito a questão das críticas, principalmente, assim, no, no começo, o pessoal não estava acostumado, né? Essas questões que ela falou, tipo, ai, mas a voz feminina não passa emoção. Ai, mas o pessoal falava, nossa, que voz irritante, né? Na questão da criação de conteúdo, é a mesma coisa, que eu sou streamer, né? Às vezes o pessoal entra na sua live e só te ofende de graça, sabe? Ofende a sua a sua voz, ofende seus trejeitos, ofende a sua aparência, né? Nossa, eu já sofri muito com isso, né? De ofender a minha aparência de graça. Assim, você não, não, não, não tá livre para viver, né? Assim, então é, é o que é, ela tava falando, assim, as críticas a gente tem que ignorar se a gente quiser fazer o nosso espaço nesse cenário, né? É, como você tinha comentado no começo, eu fui uma das, uma das idealizadoras de um projeto que é o Liga das Garotas, né? Antigamente, ele era o Ligue das Garotas. Era uma página no Facebook que a gente tinha, focada para LOL, e era conteúdo produzido inteiramente pelas meninas, era voltar para o público feminino, e aí depois a gente quis expandir, a gente quis trazer outros jogos, fez um portal, trouxe... É, cobertura de eventos, a gente foi é, uma porta de entrada para algumas meninas entrarem no ramo jornalístico de games. Eu estou enrolada. É, e isso daí é, é algo que, que eu vejo desde essa época, sabe? Então, é, as críticas, elas sempre vão estar aí, né? E é muito importante a gente ter as mulheres nesse cenário, não só na frente, mas também no backstage, porque isso abre mais oportunidades, né? como você falou. A, as meninas, elas acabam indicando outras meninas também, né? Então, é uma corrente, né? A gente vai conhecendo uma o trabalho da outra, né? Porque se fica todo mundo fechado no clube do bolinha, só, por exemplo, só tem 10 tem homens numa equipe, só tem a Bruna, sabe, de, de mulher, né? É, é ela que vai abrir o espaço para virem outras meninas, né? Eu imagino, né? Uh, porque é, é, é bem difícil, é bem difícil a gente ver o movimento contrário, né? Uh, tem muito julgamento em cima do nosso trabalho simplesmente pelo nosso gênero, né? Como você comentou, então é isso que eu queria acrescentar quanto ao, ao comentário da Thaís. Vou Perguntar para vocês uma coisa mais específica. Vocês falaram um pouco do da, dessas críticas que tem no chat e, e especificamente eles pedindo assim mais homens para comentar. É, o machismo estrutural ele é tão forte que assim é, o fato de você ter é, um, um jeito mais feminino de apresentar, ter um, a sua personalidade, na verdade, naquela apresentação, é fácil demais ser homem, branco, privilegiado, e subir no meio dos esportes, e ser uma minoria, e trazer um pouco as suas características pessoais para um público mainstream, é, vocês falam para não focar tanto nas críticas, que na verdade não são críticas, são ataques, né, gente? Vamos falar real. São ataques, é, manifestações preconceituosas. Eu acho que crítica, quando é bem feita, não, não, não mergulha necessariamente no preconceito. É, quando vocês, vocês lidam com grandes públicos, você está lá com 3 mil pessoas assistindo a sua live, você está com 5 mil pessoas assistindo. É, como é que vocês fazem para não levar esses ataques do trabalho de vocês, e aí a pergunta para a Bruna, no mundo de business, que não é tanto você colocar a cara na frente das câmeras, como é que você faz para lidar com esses diversos assédios? Eu não estou falando só de assédio que vira notícia no jornal, que é escandaloso, mas esses micro episódios, como é que a gente faz é, para, de fato, ter uma inclusão? Porque eu não quero ter um, um papo com vocês, que seja um faz de conta que a gente está falando de inclusão. É, é para falar do dia a dia, o que, que acontece no dia a dia de vocês, que eu acho que isso é importante nessa, nessa data é, nesse mês que a gente vai discutir esses assuntos também e nos próximos, porque eu vou chamar vocês bem mais vezes. Vamos lá. Quem quer começar? Vai, Thaís. Eu Paísa. falo muito. É, Então vai eu. É assim, então vai eu. Olha, geralmente, em campeonato, que seja eu, ou quando eu comentava, agora narrando, eu passei a não ler chat. Porque nas vezes que eu lia chat, eu lia é, comentários que deixava tipo, muito abalada e eu já não conseguia entregar o trabalho que eu desejava entregar. Já aconteceu tipo muitas vezes ler chat, realmente o jogo pausou, ler chat, conversar com o público só para passar aquele tempo e eu ler coisas que tipo me deixa muito chateada. Aí eu acabava perdendo foco, então tipo eu cheguei no momento ó, não vou ler mais, pedi até, até desculpa. Né? E alguns campeonatos falavam ó gente desculpa, não vou ler chat, dava os meus motivos porque eu não lia, porque certos comentários são modosos. A gente sabe que falar atrás de um celular, de um computador, é muito fácil, mas, querendo ou não, acaba atingindo quem está ali. E como narradora, principalmente, porque a gente sabe, ah, não tem, não tem hype, ah, porque não sabe narrar, ah, porque isso, ah, porque aquilo, sempre tem um comentário. Acho que o meu maior desafio, tipo, de narrar assim, foi quando eu narrei para público. Eu acho que foi um desafio tremendo, porque eu não, não sabia como tipo, o público ia reagir, como eu ia reagir. Foi um momento que eu fiquei tipo, muito nervosa, eu não, realmente eu não sabia como reagir, tanto que eu conversei com a Babi, era uma final, né? principalmente de LOL ainda, que é um público mais masculino. Conversei com a Babi e falei, olha, Babi, eu tô muito nervosa, é uma final... É não sei como que eu vou entregar, tô com medo, Era, acho que uma das primeiras vezes que eu tava narrando ainda, tava bem no comecinho. Mabi olhou para mim e falou, ó, vai tranquila, respira, lembra, críticas vão sempre existir, mas você tá entregando o seu trabalho, foi a empresa que te contratou, não foi o público. Então entrega o seu trabalho, vai lá e mostra. Eu fui, eu mostrei, aí tipo, quando acabou o campeonato, eu fiquei feliz tipo, porque o público tava ali, veio, veio me elogiar, os jogadores também vieram e falaram, nossa, gostei demais da narração." Então, tipo, foi algo ali que eu fiquei um pouco mais aliviada. Mas ainda assim, hoje eu tenho muito medo, tipo, de ler o um chat, principalmente quando eu tô narrando, tipo, e ver comentários, porque na maioria das vezes são comentários muito maldosos, que acabam deixando a gente mal. Por mais que a gente tente falar ó, não, vamos ligar, vamos deixar pra lá, tipo... Tão querendo realmente só, né, azuclinar pra cima da gente, mas na maioria das vezes, tipo, você olha e querendo não vai mexer com você. É, não tem como desligar uma chavinha de tipo, ah, eu li esse comentário, isso, mas isso. ele não vai passar na peneira da minha mente. Querendo ou não, pois a gente vai. lê as coisas e elas, assim, pegam um pouquinho, né? Então, é, no caso da Thaís e no caso das, das, do, das meninas que vão para transmissões muito grandes né, de jogos, eu, até eu mesma como, como público já me incomodou muitos comentários de que você vê que quando entra uma mulher, o chat todo muda. Né? Quando tem os homens falando, o comentário é sobre o jogo, é sobre o que está acontecendo. Mas quando entra uma mulher, o comentário vira sobre a aparência dela ou sobre a voz dela, ou alguma crítica encabida sobre o que está ocorrendo sobre ela. Né? Então, é como você falou, que não é uma crítica, é um ataque. Né? Então, para a gente, acaba sendo mais difícil nesse sentido. Né? Eu, como criadora de conteúdo... É, eu não faço a transmissão tipo, do campeonato, eu faço a minha live. Então, a pessoa que entra, ela tá entrando no meu espaço. Então, eu imagino que talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque. Tá literalmente espaço... entrando na tua casa, né, Porra. É, Eu controlo, eu vou, eu, eu, a própria comunidade, às vezes, expulsa esse tipo de comentário, né? E, inclusive, de uns tempos pra cá, assim, no começo, quando eu comecei a fazer live, era muito difícil. Tinha muito comentário é, ruim, né? Quando você. Eu comecei a fazer live, você fica toda entusiasmada nossa, eu sou apaixonada por essa comunidade, eu vou fazer conteúdo e tudo mais e aí você bota sua cara lá, tapa, e aí brasilhões de comentários sobre a sua aparência, ai porque você é bonita, você é fútil, nossa eu escutei tanta, tanta porcaria que aí você, você quase chega ao ponto de desistir, né, mas se você não souber filtrar, se eu não soubesse filtrar, se eu não soubesse falar, mano, esse cara tá falando porcaria, né eu já teria desistido, sabe? Porque é um volume muito grande, querendo ou não. É um bullying, né? É cyberbullying, né? E, e que as pessoas fazem de graça, Sim, só acham divertido. Atacar uma mulher, querer expulsar ela da comunidade. Então, essa nossa presença, é... sempre nas mídias, ela é importantíssima, né? Já ouvi várias vezes de meninas que me seguem que chegaram a falar para mim, olha... É, eu fui fazer uma live e aí veio comentário sobre a minha aparência e eu fiquei muito chateada, mas eu lembrei do que você falou e segui em frente, né? Já, segui, já escutei vários comentários assim. Então, é isso que, que mais me motiva né, a, a continuar. Porque às vezes a gente fica meio para baixo, a gente lê umas porcaria, aí fica meio, meio da cabeça. <risos> É, mas aí a gente escuta uma a outra se apoiando é isso que para mim é o, é o mais importante assim da gente ter uma união como comunidade feminina eu acho maravilhoso e você Bruna bom a, me, a minha parte eu vou falar já já mas assim eu vejo muito eu cheguei a namorar com uma streamer e assim eu vi cada ataque que, que tinha principalmente em chats assim que eu ficava mal por ela né, e depois a gente conversava, depois ela vinha toda chateada, falando os comentários, e eu, eu fico imaginando, né, eu nunca stremei, mas eu fico imaginando como que fica a cabeça da, das mulheres, assim, quando tá streamando, é ao vivo, e aí você lê aquilo e, tipo, meu, fica na cabeça, né, é um, é um pouco pesado. Na, na minha área em si, né, ainda bem eu não mexo com, com internet, assim, direto, não tenho nem coragem de ficar vendo um chat, assim, mas eu vejo que na minha área é um pouco difícil, porque além de eu ser uma das únicas mulheres empresárias, eu também sou, tipo, nova, né? Então, quando eu virei sócia da Régio, eu tinha o quê? 21 anos, assim, então eu era, eu era muito nova. E, e, assim, eu estava em processo de evolução, os meninos me ajudaram, assim, demais, demais, o Ale e o Fê foram, tipo, eu chamo até hoje pais, assim, porque eles realmente foram pais, eles me levavam para as reuniões, me, me tratavam ali como igual, assim, sabe? Tipo, então, eles me deram muita oportunidade para crescer e estar tá aqui hoje e evoluindo cada vez mais. Mas é um pouco desgastante, assim, você, que nem você comentou, né? Você já, já esteve em algumas reuniões comigo, mas até, assim, um... Em parte de evento, assim, de games também, que a gente tava conversando, assim, sei lá, ano passado você viu uma mesa, assim, repleta de homens e, e só eu de mulher, eu, às vezes, chegava, assim, normalmente é uma streamer ou uma caster, tipo, nunca é uma empresária, né, mas como eu, como eu tinha comentado, de um, de um tempo para cá, começou a surgir, assim, um movimento é, das mulheres, principalmente empreendendo agora no game, então, eu acho que isso somado a Várias questões de acessibilidade, assim, tipo, colocando inclusões, colocando outro, outros modelos, assim, em, até em jogos, enfim. É, isso acaba trazendo as mulheres cada vez mais também para o gênero. Tem uma pergunta do meu sócio, ele está acompanhando aqui a nossa live, que é o Cal, ele mandou aqui para vocês. O que vocês acham de, do, do projeto que busca igualdade salarial entre gênero e discussões como essa que estão chegando, no Congresso hoje vamos falar de dinheiro meninas e aí a gente tem que discutir a questão dos salários o que vocês acham Nossa com certeza né <risos> com certeza é porque hoje é uma questão muito difícil assim né porque a mulher sempre é vista como a ah, é, não sei pode engravidar tem as licenças uhum. tem isso tem aquilo e eu vejo muito assim por exemplo eu Como se o homem não devesse cuidar do filho, né? Exatamente, Série, exatamente. Né? Ele é a provedora é o primeiro do ponto. e só. Exato, esse é o primeiro ponto. Mas assim, a mulher acaba tendo um trabalho mais natural, assim, tipo, maior do que o homem no cotidiano, né? Normalmente é a gente que cuida da casa, a gente que tem, quem tem filho tem que cuidar do filho. Quem tem, que nem a Babi mesmo, né? Que foi mãe, ela tava lá e eu... Nossa, eu vi a Babi lá, tipo, com barrigão, assim, narrando lá, tipo, nos eventos por oito horas em pé. Então, tipo, e além disso, além de, de toda essa questão e ainda ter o, o salário reduzido comparado com, com o homem, assim, eu tipo não sei nem como isso ainda existe até hoje, mas, né, vem de, de tempos atrás e são coisas que eu acho que com o tempo vai mudar, né? É uma coisa muito injusta, né, porque no caso, assim, como você disse, as mulheres já têm, é, por imposição né, da sociedade, né, e também por essa questão que é, é mãe, é, tem essas questões da gravidez, tudo mais, isso se ela quiser ser mãe, né, é, ou se acontecer, né, porque também pode acontecer, né, pode não ser planejado. É, e aí tem que receber menos para cuidar de uma criança sabe criança custa caro aí a, a, a mãe vai ter que despender do tempo do dinheiro que já é reduzido né para cuidar de uma criança enquanto tá o pai tá lá trabalhando isso quando tem pai né é, isso daí não assim na minha concepção não é justo Então Assim, é algo que deve se trabalhar ao longo do tempo, né? Porque não é simplesmente, ah, vai pagar igual, pronto, pronto. Não, tem, tem que ter a divisão igualitária de tarefas, né? A, é, tem que ter também o... Como que chama aquele é, auxílio maternidade? Quando a pessoa acabou de dar à luz, aí ela tem um período né que Isso. ela não trabalha, né? Sim. É um... Auxil... É, o, não, é, é, é, é licença maternidade, né? É isso mesmo. É. Licença, licença, licença maternidade. maternidade. É, então, tem que ter pro Em pai alguns também, países pro pai tem já. a licença paternidade. É Exatamente, isso né? É. Então, acho que é mais uma questão de, de, de isso ir mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, tem muitas mulheres que são empresárias, né? Que trabalham e que também não almejam ter filhos, né? Inclusive, acho que mudou recentemente a lei sobre e a laqueadura. Agora não tem precisa que, mais. Isso da... tem que ser normalizado, tá, gente? A é, mulher exatamente. pode optar por não ter filhos, tá? Hoje em dia, a mulher pode pedir uma laqueadura e não precisa da autorização do marido do cônjuge. Não precisa. Antigamente. Literalmente, até mês passado, precisava eu da falei... autorização. Do, Antigamente, do mês, passado. <risos> mês passado. Antigamente, Antigamente passado. fevereiro no de 2023, ou janeiro, Exatamente. não sei. Então, é... É, em questão de lei, eu acho que ainda está um pouco, é, bastante retrógrado né, a questão do, da igualdade de gênero, mas a gente vai lutando para isso, a gente vai reivindicando nossas pautas, né? E acho que nessa discussão, é, acho que é unânime, assim, as pessoas... As mulheres precisam também da, da, desse dinheiro, então não tem por que pagar menos, assim, é injusto ter tudo esse trabalho e ganhar menos. Eu fiquei muito triste. Olha, é, até então, um tempo atrás, a gente lutou bastante por isso, mas no meio de casting era normal. Tipo, a mulher ganha menos. Era isso era que, também, é isso que eu ia falar, a, a mulher... Zuzu tava falando assim, eu ia ficar triste, mas vocês não deviam estar tristes, vocês não estar revoltadas com é, isso. É. <risos> É, e campeonato feminino também se ganha menos, na né, em premiação tem menos patrocínio, as pessoas se interessam menos, então Sim. assim, tem, é, é interessante investir no cenário, sabe? Se você for pensar estatisticamente, as mulheres elas são praticamente metade do, do público consumidor de games, sabe? Isso daí que é, já saiu pesquisas faz um tempo. Vocês não sei se vocês viram que deu uma baita de uma polêmica. Ai, mais mulheres só jogam Candy Crush. Sim, na verdade, eu acho que o número de mulheres passou o número de homens, assim. e a Festa é, Games mais, Brasil aponta eu isso, vocês não 90%. são minoria, vocês são maioria, na verdade. É. Como, como a população, inclusive, neg negra e parda, eles são a maioria dos gamers do Brasil, os caras fazendo Sim. o Thor branco, <risos> nórdico, é. não, não, não se identifica com isso. Mas acho que a Thaís ia falar alguma coisa. A gente interrompeu ela, não sei se, se cortou tá? Ah, não, eu ia falar que no mundo do, do cash, tipo, era comum o narrador ganhar X valor e o comentarista, que geralmente era uma mulher, ganhava menos. Tanto, acho que teve até uma vez, agora, não vou lembrar quando que foi, que eu fui fazer um campeonato e tudo mais e me chamaram. Ah, não, é que a gente está sem budget, não dá para pagar agora, dá para você fazer? eu falei, ah, gente se não dá para pagar tudo bem, né não tem nenhum problema, não, beleza, eu faço. Foi quando que eu descobri que o narrador estava ganhando tipo cinco vezes o um valor. Aí eu cheguei na pessoa e falei, ó, é o seguinte, se ele tá ganhando, eu também tenho que ganhar e o mesmo valor por sinal. Ah, mas a gente está se mandando. Tipo, falei, ah, então, infelizmente, eu não vou fazer. Não, tipo, como assim? Ele tá ganhando cinco vezes o um valor e eu vou fazer de graça o negócio? Aí foi tipo onde começou a entrar muito essas discussões. Aí, tipo, toda vez que alguma empresa vem conversar comigo, ou até mesmo falar de valores, né? Eu, tipo, geralmente, eu mando aí pra Red eu mando lá pro, pro Lauro e falo, oh, Laura vai aí com você, porque às vezes é muito desque, desque, desque, desquebrante isso. Porque você, tipo, um narrador, na maioria das vezes, ganha um valor X. Só que ele ganha, tipo, 3, 4, 5 mil a mais que você. Então, se a gente não ficar em cima, tipo, falando, ó, meu valor é X, o meu valor é X, eu não, não vou abaixar, vai continuar assim. Aqui mais algumas questões. A Sabrina está perguntando para vocês três também, aliás, ela está perguntando para a Bruna. Bruna, você que lida diretamente com quem contrata as mulheres, é comum que as marcas não quererem mulheres? Você acha que isso mudou ao longo do tempo esse preconceito continua? Obrigado, Sabrina. Peraí que eu tava montada. <risos> Olha, eu acho que depende muito, né? Eu acho que hoje as marcas, elas prezam pelas mulheres. É que, tipo assim, a Red, a gente sempre foi uma, que, uma empresa que nós tentamos levantar outras mulheres. É, tanto que você tinha comentado, né, que a gente sempre indica mulheres aqui, porque o nosso, o no, o, a nossa lista de talentos, a maioria é mulheres, né? Então, a gente presta esse serviço porque a gente sempre quis alavancar realmente realmente o número de mulheres no game, então sempre quando tinha buscas assim, por novos talentos, eu sentava, eu era quem fazia essas buscas e eu fazia uma varredura geral assim, de, de mulheres streamers, casters, enfim, quem tinha no cenário e aí a gente ia atrás para poder fechar parcerias. E hoje, assim o que eu mais vejo é a galera também querendo muito fechar com mulheres, porque faz sentido, são, assim, até comparado com os meninos, assim as mulheres se, acabam se dedicando um pouco mais para a criação de conteúdos, acabam focando melhor nas publicidades, acabam entregando melhor. Então, as marcas hoje já acabam indo buscar quem realmente entrega e quem realmente vale a pena estar fechando ali, né? Principalmente questão questão de números e não tanto mais ah, o, o o homem, a mulher, enfim, né? eles acabam buscando quem quem consegue fazer essa entrega melhor e está e ali é, fazendo um sentido ali para aquela publicidade. Vocês, vou perguntar, estender a pergunta para a Zuzu e para a Thaís, vocês veem as marcas contratando mais mulheres hoje em dia e entrando na questão dos salários também, está melhorando também a questão da remuneração? Olha, é assim. sim. sim, sim, eu vejo muita marca hoje buscando mulheres, indo atrás o salário eu como caster digo que melhorou bastante agora me tratam né de igual para igual como um comentarista se ele for homem ou se eu tiver como comentarista se o narrador for homem o salário sempre acaba sendo é, igual e as marcas também tipo sempre acaba me procurando ah você consegue fazer alguma coisinha aqui para mim consegue fazer isso consegue fazer aquilo mas tipo sempre quando chega perguntando se eu consigo fazer sem pergunta qual que é o seu valor então não é nada tipo ah consegue fazer hoje só de graça Sabe, eles sempre agora estão dando realmente o valor que, que merece por ser uma marca até mesmo grande. Zuzu! <risos> Olha, eu vou dizer para você que eu, eu não sei bem responder sobre essa pergunta, porque quem cuida do meu financeiro é o Red Button, eu só aceito. <risos> <risos> chama o Laura, aí Chama o Laura. chama chamo o, o, o Laura, o Laura, responde assim. <risos> É, não, assim, eu, Mas você está não... há bastante tempo, você já deve ter visto muita é, coisa. Estou, há bastante tempo. É que, assim, como eu trabalho com live, né, a gente é mais é, questão de plataforma, né? Aí quando você consegue os números legais, aí vem uma marca tipo oh, vamos fazer um, um evento aqui, vamos fazer uma publi, né? E eu realmente não sei responder porque, assim, a, a, a Red Button fez toda a negociação para mim. que quando... Quando era só eu sozinha, eu não, vamos de graça, vamos, Quero só, porque eu quero fazer, só só ia. Aí, senta a Bruna e fala, não, você tem que cobrar, você tem que cobrar tal, tá. aí eles vão lá, negociou para mim. Porque, ó, vou falar para você, porque antes, hoje em dia está mais tranquilo, mas era muito difícil conseguir uma oportunidade. Né? Então, qualquer coisa que você, nossa, vou fazer, vamos, eu faço de graça, faço, 50 conto, uma coxinha, faço. Né? Então, o pessoal que trabalha no, no backstage, né? mesmo, tipo as agências, que nem a Bruno, Lauro, o Alessandro, o pessoal lá da Red Button, ajuda muito, porque a, coloca a gente nessa posição, né? Porque senão, é, sei lá, é só um streamer, sabe? Mas não, eles ajudam demais. <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, além de tudo que a gente está falando aqui. É, vocês gostam, é, como vocês enxergam é, essa live mesmo que a gente está fazendo aqui? Eu fiz por uma sugestão de uma amiga que queria falar a respeito do, do mês da, do Dia Internacional da Mulher, do mês das mulheres em março, é, mas falta também da mídia, dos produtores de conteúdo. É, naturalizar mais a presença feminina e tratar menos vocês do tipo vamos falar hoje porque é mês internacional das mulheres e mais porque essa daqui é uma especialista em Overwatch, essa daqui é uma especialista em LOL. É, a diversidade, ela falta um pouco de uma maneira mais estrutural nos assuntos que são abordados na produção de conteúdo. O que vocês acham a respeito disso? Eu, Não sou acho. eu, que tenho que falar. eu acho que vocês têm que falar. Eu acho, eu concordo, inclusive essa colocação que você fez foi perfeita, porque eu adoro falar que eu, eu pessoalmente, eu detesto o Dia da Mulher, porque parece que só lembro da gente no Dia da Mulher, né? É tudo, ai, mas não sei o que, eu tô uma florzinha, ai, você não quer falar como é difícil ser uma mulher nos games? É um assunto super importante. É a pergunta do... que eu estou tentando evitar aqui. Se eu Nossa, falei por um atraso, eu peço desculpas, de outro irmão, Não, não tem, mas... tem problema. Inclusive, eu adoro falar sobre esse assunto, porque ele ainda precisa ser falado. né? O dia que não precisar mais, aí a gente... Pô, eu tenho um monte de coisa para falar. Eu tenho certeza que a Thais, a Bruna, a Bruna vai falar sobre sua empresária, e a Thais sobre o casting dela, maravilhosa. E eu sobre meus joguinhos, tenho muito para falar, né? É, mas é sempre assim, no mês da mulher é quando dão mais espaço pra gente né? a gente reclama tipo, nossa, mas só lendo da gente no dia da mulher mas querendo ou não, a gente precisa muito agarrar esse espaço né? porque ainda tem muito que a gente precisa construir né? e se a gente não se impor, se a gente não segurar a, a barra peraí que a minha gata tá aqui no teclado ela vai atualizar a página, não, não filha é, se a gente não segurar essa barra eles é, não vão segurar para a gente, né? É nós por nós, né? Eu sempre falo para o pessoal que é, o Go Power é o, é o mais essencial para a gente, porque se é, se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente, né? Ninguém, ninguém vai ajudar a gente. Na verdade, sobre isso, eu queria colocar um ponto que, inclusive, nosso querido apresentador colocou, né? E até a própria Bruna. É, sobre como os meninos da Red Button te ajudaram na carreira a se tornar uma empresária, né? Então, é muito importante quando a gente tem homens como aliados, né? Porque a gente já tem muito inimigo, então, quando um homem se coloca ao nosso lado para nos dar é, um suporte, mesmo que a gente não precise, porque a gente tecnicamente não precisa, nós somos fortes por nós mesmos, Sim. né? Mas, às vezes, para um homem levar a gente a sério, Precisa ter o homem do Precisa. nosso lado. É. Então, assim, é, é, para mim é essencial ter os aliados, né? Enquanto a gente não consegue, infelizmente, caminhar sozinha, né? É... Então, eu queria acrescentar esse ponto também, que eu, a Bruna falou faz um tempo, aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, homens, ajudem a gente nessa causa. Sim, sem dúvida. Se vocês quiserem comentar também, eu tenho uma é. pergunta, a Sabrina tem outra também aqui no chat. Mas vamos continuar esse bate de papo que tá bom pra caramba. Quer falar, Bruna? Vamos lá? Bora. Cara, eu concordo com tudo que a Zuzu falou. Simplesmente incrível. E realmente esse ponto dos meninos me ajudarem. É, realmente era uma, uma, algo assim que eu, entre aspas, não precisava. Mas ali eu vejo como sim, porque eu acho que pra você se infiltrar nessa área, você precisa que outras pessoas ali te puxem pra... pra para você conseguir e, e até lidar até com o seu psicológico também, de, de como é estar ali. Né? Então eu acho que é assim, enquanto estiver acontecendo o machismo, assim, mesmo que não tão visível, a gente precisa continuar falando sobre até o fim dele. Então, eu acho que é importante a gente dar esses focos, assim. Tipo, realmente é chato, nossa, tem. Tem casters nossos aqui que falam assim, apresentadoras, a gente coloca no roteiro assim, ah, como é ser uma mulher, e ela já risca, assim, fala não quero falar sobre isso, é anos falando sobre isso, não aguento mais, mas realmente é importante e são Sim. pautas que a gente deve trazer, porque também o cenário game, gamer é gigantesco e, e toda vez vem chegando pessoas novas, mulheres novas, uhum. que também às vezes ah, não tá acostumado com isso, ou chega e, e passa por muita coisa, que nem a Robertinha mesmo, que, que acabou passando mal, não, não pôde vir, mas ela passou esses dias por um machismo assim absurdo, ela postou nas redes sociais, redes sociais dela... Desculpa, Ignorância, acabou. o que aconteceu com ela? É que a, ela deu entrevista aqui pra gente, o que aconteceu com a Robertinha? Qual que foi o ataque? Conta a Fufana. Ah, do, do ataque, que é, ela postou... Eu... Ela eu postou vi. né na, nas redes sociais dela sobre um... Um garoto que tava na call dela jogando Free Fire e aí começou a xingar ela de vários nomes absurdos. Ela postou nas redes dela e uma das contas, eu não vou falar qual conta que foi, mas acabou caindo e ela era gigante nessa conta, assim, mais de 500 mil que, que ela perdeu. Então realmente foi meio punk assim, pra ela. E aí era ela postando sobre um, um garoto que tava xingando ela durante a live e aí simplesmente hum. derrubaram a conta dela então tipo assim isso acontece direto né isso ela ela expõe hum. outros machismos que acabou levando ela a perder essa conta mas é, eu, assim, você, denun... você denuncia um crime de ódio e é denunciado porque você é, postou tipo isso é que tem fala. plataforma que eles regulam assim o que você posta né Sim. Eles não regulam, por exemplo, que você recebe no privado. Teve uma vez que eu postei numa rede social minha uma mensagem literal que eu tinha recebido absurda, assim, um assédio descarado. E eu postei, assim, porque eu estava indignada. E aí eu tomei um shadow ban. Eu fiquei sem acesso à ferramenta, eu fiquei. E aí eu fiquei tipo, poxa. Pô, assim, eu entendo, tá, você não pode postar, sei lá, certas palavras de cunho muito gráfico, né, porque o cara mandou, assim, Sim, né? um negócio, você fica, eita, né? Sim. É... Mas vai você mandar no privado, pode, sabe, tipo, que sacanagem, né? Mas, assim, é como a plataforma funciona. Aí a gente acaba sendo pre... saindo prejudicada por denunciar esse tipo de coisa, né? Já ouviu um monte de gente falando, nossa... Não, numa época que era muito frequente eu receber esse tipo de ataque, eu respondia, porque eu ficava indignada. E eu respondia, expunha, gastava um monte de energia com isso. E as pessoas falavam, nossa, mas você só fala disso. Eu falei, meu Deus, mas eu só recebo isso. Eu não aguento mais, sabe? Exatamente. Aí, é, com o tempo, você já só, tipo, um, bloque. Né? Você percebe, ah, é, um, é, é um seguidor a menos, ah, que se dane. Você é bloque minha paciência vale, vale a mais. pena pela paz, né? É aí minha paz e aí você vai para meditação. Hum, leu o comentário? Hum, eu até já tive eu até que fechar a DM por causa disso, né? Sem ilusão total. Totalmente. Thaís, quer comentar esse assunto? Eu queria perguntar uma coisa antes de a gente seguir aqui nessa. Olha, pergunta. comentando um pouquinho, acho que mais do que aconteceu é, comigo hoje, que eu acabei ficando bastante chateada até saber Sabrina né, que tá aí no chat. Eu fiz parte de, um, de uma entrevista, Sabrina me mandou hoje, fiquei muito feliz com a entrevista. Mandei para os amigos meus, né? Para eles verem, tipo, quis compartilhar um pouco dessa felicidade com eles. Tipo, são amigos meus, todos homens, né? Que eu conheci em jogo, que conheço eles mais de 10 anos, desde né? quando eu era novinha eu conheço eles. Aí, tipo, eu mandei e tal para eles verem, e o primeiro comentário foi: nossa, mas desde quando você foi assim? Você nunca foi assim, tipo, sabe aquele comentário te deixando totalmente para baixo? Aí Jura? Eu comecei a... Juro. Aquele e essa aí... entrevista? Não, não, foi outra, ah, tá, outra, entrevista, coisa. Foi outra entrevista. Entendi, entendi. Oi, que precisa de inimigo. Aí, tipo, eu comecei a olhar, assim, os comentários, tipo... Eu só comentei ali por cima, eu falei, não, gente, mas... Sempre foi assim, né, que eu quis dizer que eu sempre usei nome em jogo masculino só para tipo, me preservar mesmo. Aí eu falei, não, mas eu sempre fui assim. Aí um dos amigos meus falou, ah, não sabia não, para mim você não era assim. Eu falei, mas, mano, vocês me conhecem, tipo, há 15 anos. Como assim nunca foi assim, sabe? Aí, tipo, foi algo que eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, ah, poxa, eles me conhecem há 15 anos. Se dizem meus amigos que estão ali para qualquer coisa me defender, tipo, eles mesmos caçou de mim, aí, tipo, eu fiquei meio, sabe? que Fiquei até, tipo, chateada na hora, eu até ia mandar a matéria para mais pessoas, para eles verem e tal, tipo, dei até aquela desanimadinha, tipo, fiquei triste ao longo do dia, mas conversei com umas amigas e elas me, me explicaram que, olha, se esse tipo de pessoa que é assim, eles não são seus amigos. Tipo, eles só querem a sua presença quando convém. Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa que renderia um outro programa, mas a conversa tá, tá indo e eu tô, tô surgindo coisas na minha cabeça. Vou pegar um assunto que não sai das redes sociais. Ele tem um, um pezinho na política, mas não é onde eu vou chegar. Vocês é... viram o calvo da Campari, não viram? <risos> Antes desse animal, e eu vou falar animal mesmo, ele não pode me processar por isso, que você é só um, um, um jeitinho carinhoso de chamar esse... Aliás, não desrespeitam aos animais, coitado dos animais. Os animais não merecem... Essa categorização. Mas eu, eu fiz um perfil desse rapaz por recomendação de um advogado que falou que estava preocupado com esse movimento dos, dos homens machistas e tal. Fiz uma pesquisa, tal, publiquei. Eu não imaginava que esse cara ia ameaçar uma atriz no Instagram. E ele virou, tipo, notícia nacional, pegaram as informações que eu publiquei, copiaram nos portais, tava, tava uma loucura esse negócio pegando. É, e aí tem uma dimensão política desse assunto, mas tem outra dimensão que afeta diretamente vocês, porque vocês falaram a respeito dos chats, e como é que a gente começa a desmontar, e aqui eu não quero lacrar, eu estou tô, tô, tô fazendo uma pergunta sincera, porque normalmente isso é perguntado para homens ou para pessoas de personalidade, como é que a gente consegue desmontar esse comportamento, que é um problema nosso, não é problema de vocês, é esse comportamento machista, porque tem muito conteúdo de aconselhamento e de coach que pega essa frustração masculina, só que ele piora essa frustração masculina. Porque ao invés de ensinar o rapaz que sim, você vai levar fora de mulheres tem relacionamentos seus que não vão dar certo. E que isso não é culpa da mina, isso é como é a vida. A vida é assim. As pessoas casam, as pessoas se divorciam, eventualmente as pessoas traem umas às outras. E são coisas normais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso. Vai lá, Zuzu. Eu tenho muito repertório é sobre isso, cara. Nossa, eu estudei. Assim, Vamos lá. Eu, eu, eu, sou, eu gosto de me considerar uma estudiosa do comportamento, né? Eu cheguei a fazer uhum. faculdade de, de psicologia. Então, eu olho um negócio desse e eu falo... Hum, Acende todos os seus alarmes, né? Um assim. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, o que você falou? Nossa, mas qual que é a solução para esse problema? mesmo problema, sim. É, esses, esses grupos, assim, hoje em dia tá nesse movimento Red Pill, né? Que eles são um movimento que é frustrado, né? Com mulheres. E aí, e aí para lidar com isso, eles direcionam agressividade às mulheres, né? Que nem esse cara do, do Campari, né? Ai, mas eu sou o maioral, ela tem que se esforçar para me conquistar. Ai, mas eu vou tomar meu Campari no outro momento. Ai, gente, isso é um negócio tão tão over, sabe? É só você saber conversar, se comunicar, sabe? Mas sabe qual que é o problema? O problema fale são oi, esses Fale esses oi pra grupos. pessoa, começa aí, né? É, tipo... Nossa, não, depois eu conto uma fofoca, mas no off, depois da entrevista. O, o que que acontece? Esses homens, eles ficam reclusos em grupos, né? Assim, a gente chama... Tem o tem um grupo que a gente chama de incel, né? Que eles já se juntam, em, em, principalmente em fórum anônimo ou em grupos é, em que eles mesmos, eles ficam entre si reforçando esse tipo de comportamento. Então, é, um fala uma coisa, o outro vai lá e reafirma, porque ele pensa igual, né? Então, nesses grupos, eles vão se reforçando esse tipo de comportamento e, de vez em quando, traz para fora. E aí, quando traz para fora, é que a gente vê esse tipo de atitude ridícula, porque só faz sentido dentro desse grupo em sociedade não faz sentido, né? Tipo, em sociedade a gente entende que pô, tem relacionamentos que dão errado, né? Tem mulher que é vacilona mesmo, tem mulher que é vacilona, mas não é toda mulher, assim como não é todo homem, igual eles adoram falar que não é todo homem, né? Então, é, qual que é o problema? O problema é esse ficar se reforçando, né? Esse pensamento machista. A gente, eu gosto sempre de observar como um grupo de homens que tem um machista né, ele vai se colocar como um alfa, né? nossa, tem, já passa os exemplos na minha cabeça. Ele se coloca como um alfa e aí os outros homens eles ficam maluco querendo se afirmar para ele. E eu fico tipo, gente, sabe? <risos> que você gosta de mulher, assim, não querendo fazer nenhum tipo de comentário homofóbico. Deus me livre. Né? Longe Mas, disso, assim, inclusive, vá ser feliz meu filho. É, então, é que eles dá para perceber como eles só gostam de outros homens. E aí eles direcionam o ódio para as mulheres. Então, entende? É um negócio que não faz sentido. Sabe? Eles colocam a mulher como um objeto. Eles almejam se relacionar com a mulher só de uma forma objetificada, né? E a, o, o, o fascínio deles, a admiração deles é para outros homens, né? E isso daí eles se conseguem reforçando entre si. Então... Qual que é o problema? Qual que é, para mim, a solução? Quebrar esses grupos, sabe? Tipo, a pessoa precisa saber se relacionar. Fazer uma terapia para saber lidar com frustração? Sim, né? Então, ao invés de ficar reafirmando esse, esses, esses comportamentos absurdos, né? Tipo, aonde, sabe? A mulher é culpada pelo quê, sabe? Você, ela não fez nada, entende? Ela só te deu um fora. É acontece, meu filho! Acontece! É! Então, sei. assim, pelo, pelo que eu observo desse tipo de comportamento, me, me considerando uma estudiosa, assim, esse daí que é, o, que é o problema. Não sei se vocês concordam, meninas. Nossa, concordo Olha totalmente. Eu vou contar que teve uma vez, há muitos anos atrás, eu, tipo, hoje eu demoro, né? namoro o, o narrador da Rita. Mas há muitos anos atrás, que tipo, eu saí com um rapaz, ele me chamou pra sair. Então, tudo bem, né? A gente foi, foi jantar, tudo tranquilo e tal. Aí o garçom veio trazer a conta. Aí o garçom falou: Ah, tem um valor separado. Aí eu falei: não, tudo bem, pode dar o um valor separado, eu pago minha parte. Nossa senhora, pra quê? Que eu falei que eu pagava minha parte. O menino, depois Você tá ele mesmo? deu um show. Você tá brincando é que você é praticamente um sketch do Porta dos Fundos sobre rachar. É, tipo, <risos> <aquele cara risos> é o nome cara, o que que não rachava a conta era o Caio… Não, não é o Caio Black, tadinho, eu entrevistei ele outro dia, não tem nada a ver com o Caio Black. Não, é é um... eu, eu sei de quem você tá falando, eu vou, é, não vou eu falar nomes pra sei. evitar processo. É, Mas, gente, Não, não, não dia, mano, você é... vai processar pelo quê? Eu tô narrando o negócio, pô. É, o Caio <risos> Castro, o Caio é, Castro. Não, cara. pra e... você <risos> ver, hoje em dia eles se dividem entre o que quer é ser o que paga a conta e entre o que não quer pagar a conta, então o que, que a gente faz, Exato. cara? Não, e o é um negócio que o cara não para para pensar, querido, é, se você quiser pagar a conta, você já avisa, você já avisa antes que a, o capitalismo tá numa crise ferrada, então se você quiser pagar, você paga, assim, só vai, beleza, <risos> só vai, eu não tô nem aí com esse negócio de dinheiro, agora a Thaís vai lá, já fala que vai rachar a conta, o cara ainda vai dar show, nossa, ele ficou bravo, falou não, porque fui eu que te chamei pra sair, que eu que vou pagar a conta, que isso. Aí tipo, eu olhei pra ela e falei, mas qual que é o problema? Pô, ele vende uma metade de uma conta. Tá ah, de... eu deixaria ele paga pagar, de assim, conta. você quer Nossa, fica vontade. Eu, eu, eu, eu, eu acho que pelo show você ele fala assim pra ele, paga a conta e ainda vou pedir o chocolate mais caro que é pra você largar a mão de seu otário. <risos> Mas, tipo, Oi, né, dessa vez eu fiquei assim, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, se para pra sair e reclama que a conta ficou cara, que ele vai pagar sozinho. Se divide, e reclama que tá dividido. Eu falei, nem tempo mais, que eu sei. Não tem como a gente vencer, já, assim, sempre vai ter algo pra reclamar, então, muita luta, a gente tem que aprender, tanto a gente tem que aprender a lidar, quanto eles têm que aprender a lidar. Acho que mais eles têm que aprender a lidar. Porque a gente está aqui de boa, então, enquanto isso, eles estão sofrendo porque apareceu uma breja e ele estava tomando Campari. Então, você <risos> vê, né? Um negócio é um nível. o um nível que está. <risos> eu juro que eu tentei fugir desse assunto, mas eu não aguentei. Vai lá, Bruna, queria te que eu <risos> Ai, eu acho é, muita graça. É complicado, assim, porque a, a Zuzu falou muita coisa que eu queria falar e não, não tinha coragem, principalmente em relação aos fóruns. Né? A gente já... Nossa a gente já teve muito problema em relação principalmente a streamer assim receber coisas assim meio em números porque esses fóruns ele eles vão atrás assim da, das vidas assim das pessoas que eles querem e vão a fundo mesmo é um que é um bagulho... a vida da pessoa só para ela estar existindo. exato ali. exato nossa já da minha ex novamente por tipo, já né, já viram várias questões assim dela, de CPF, mãe tipo, um bagulho meio absurdo assim, e, e uma de acho que foi da, uma das nossas casters assim, tipo, na última BGS também, já, já sabe, e é uma coisa assim de, de ameaças, né, então acaba sendo Sim, pior stalker. ainda exato, então tipo, é um, uma coisa assim que a gente sempre tem medo assim, e receio de falar mas eu acho que o, o que é mais absurdo é ver porque essas coisas acontecem mas é uma coisa muito fechada né são grupos muito fechados é, é, fóruns extremamente impossíveis de entrar só que quando você acaba é, expondo isso para outras pessoas e falando isso de uma forma tão natural em podcasts né só que de uma forma meio que escondida assim com palavras diferentes mas que no final acaba sendo até a mesma coisa é tipo preocupante pra caramba, e principalmente quando você entra, assim, em chat de, de live das meninas e tal, você começa a ver, ou ler algumas coisas que, sabe, é pesado, é muito pesado. Então, é bastante preocupante, assim, ter pessoas que levantam essa bandeira de forma exposta e acaba, sei lá, destruindo tudo que a gente tentou construir durante o tempo, assim, de, né, evitar esse tipo de coisa, evitar certos tipos de comentários, aí você vem e quebra tudo de novo, aí volta do zero. Então é por isso que, infelizmente, é um assunto meio chato de ficar falando, mas normalmente é um assunto que a gente precisa ficar falando até que realmente acabe de uma vez. né? Última pergunta, gente, da nossa querida Sabrina. Chega de florzinha e chocolate, né? como seria o dia da mulher e de todos os outros também ideal para vocês? Perguntinha final só para fechar. Quem quer falar? Um jantar, sacanagem. É... <risos> jantar em que ele um paga Jantar a conta. incrível, quero chocolate sim, quero flores brincadeira Quero é é... na conta, quero pix. Exato, <risos> Pix, né, principalmente. Mas eu acho que assim, o cenário ideal é, é que todas as mulheres sejam inclusas em todos os assuntos, não importa se é games, se é esporte, se é não sei, qualquer coisa, é ter essa, essa igualdade, assim só que a gente não precisar ficar batendo nisso toda vez, todo, batendo nessa tecla e falando sobre isso, falando, falando, falando. é Isso que seria o ideal para a gente, eu acredito eu, assim é não ter que ficar falando e sim ser algo natural e que todos realmente acabem aceitando, que a mulher tem que receber o mesmo do, do que o homem, já que ela executa a mesma função, as mulheres é, têm os problemas delas, mas executam da mesma forma que os homens, enfim. Eu acho que é esse é o meu ideal. Olha, eu adoro flor, adoro chocolate. Inclusive, tô aceitando chocolate, principalmente. Alô, Victor, mas eu né? acho que o ideal para mim seria tipo, não lembrar só de mim no dia 8. Tipo, lembra no resto do ano também? Não, não tem problema. O dia da mulher não é somente um dia, ele é todos os dias, aquele dia que a gente está correndo, está batalhando, está indo atrás do nosso, está conquistando cada vez mais o, o nosso espaço. Esse é o nosso dia a dia, é correndo atrás, é mostrando que sim, somos iguais, não, não somos diferentes. E se o homem pode narrar e narra muito bem, uma mulher também pode narrar e vai narrar muito melhor que um homem. Então não tem que existir esse comparativo, ah, não. É somente em março que a gente vai reconhecer, que a gente vai lembrar, que a gente vai chamar para publi, para campanha, enfim. Tem o ano inteiro, não tem somente o mês. Sem dúvida nenhuma. Ah, e agora sobrou para eu falar? Elas já falaram tudo, né? Que absurdo, <risos> né? Não, eu eu concordo completamente que as meninas falaram, né? Eu acho que, para mim, o Dia da Mulher Ideal seria realmente ele ser todo dia. Eu não quero chocolate um dia só, quero todo dia. <risos> Brincadeiras a parte, né? Bolsa-chocolate. É, é, é o então, bolsa... que... não, a gente quer reconhecimento, a gente quer Sim. ser vista, tanto quanto eles veem os homens, colocam eles em posições de destaque. A gente também merece uma posição de destaque. A gente também é especialista nas nossas áreas, né? E... É o que a gente falou no meio da conversa, né? Chamar a gente para falar sobre outras coisas, sobre as coisas que a gente é apaixonada. Porque, acima de tudo, a gente está aqui porque a gente é apaixonado por uma coisa. Ela é apaixonada pelo casting. A Bruna é apaixonada, provavelmente, pela profissão dela, que seja é ser empresária. Né? Não só isso, né? mas a gente é apaixonada por muitas coisas. Eu é apaixonada pelos meus joguinhos e eu quero ter esse direito. Eu quero ter o meu espaço para eu poder ser apaixonada pelo que eu quiser sem ser hostilizada por isso, né? A gente quer aparecer, a gente quer estar nos lugares sem ser vista como um objeto, a gente quer ser é, um igual, né? Uhum. Então, uhum. acho para mim o dia da mulher ideal seria isso. Mas pode ter pode ter flor e chocolate, pode, né? Porque a gente não rejeita um antigo um romantismo antigo, né? Assim, uhum. é, clássico. Todo mundo gosta de carinho, né, gente? Pode é, ser, ser carinhoso, carinho, também, não tem o problema. O Salomão, não. também, né? Nossa, depois eu vou contar a fofoca para vocês. <risos> O duro é que eu vou, seguir, a... eu, eu vou seguir aqui na live. Me manda, Zuzu, depois a fofoca. Pra eu vou contar para meninas, que quero... vamos entrar lá no Discord. Entra lá no Discord que vocês acertam. Gente, muito obrigado, é... muito obrigado pela conversa. Teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam acrescentar? Pô, eu falo muito, não, não faz uma é. pergunta dessa. É Empresas de live. chocolates, ouçam essas meninas e mandem Sim, chocolates para ela. Vamos baila. fazer publi. É isso aí. Alô, Cacauchor. Pra... <risos> Alô, Lauro. Lauro, vem cá. Lauro! É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo, e é o que vocês falaram mesmo: Dia das Mulheres não é hoje, dia das mulheres é todos os dias. É um clichê. É o homem branco fazendo homem branquice aqui, mas nós gostamos muito de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Pedrão. Obrigado. Esse Valeu, gente. Tá. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui na live, gente. Quero agradecer muito a presença delas aqui. Foi uma entrevista super bacana. Deixa eu só fazer aqui o giro de notícias muito rápido para gerar uns cortes aí para vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês. O Big Festival tem recorde de inscrições de jogos com mais de 50 países participantes, diz o evento. O Big Festival, o maior festival de games, criação de negócios, networking da América Latina, anunciou que a edição de 2023 recebeu o maior número de inscrições de jogos independentes da história do evento. Foram 626 jogos inscritos de 55 países diferentes, estabelecendo um novo recorde do Big. Os melhores games serão destacados durante o evento em diversas categorias, com a possibilidade de receber até prêmios em dinheiro. São diversos tipos de jogos de diferentes plataformas, entre games inéditos e títulos mais publicados. O diretor do festival, Gustavo Steinberg, celebra a marca e destaca o crescimento do festival nos últimos anos. O Big não para de crescer e atrair cada vez mais desenvolvedores de jogos para o festival. Esta já é a terceira edição consecutiva em que o número dos inscritos atinge um número recorde. Então é essa boa notícia aqui. Eu já critiquei bastante o Big no passado, acho que eles deviam voltar a abraçar os índios. E que bacana que eles chegaram nessa marca aqui. É, de jogos inscritos, gente, vamos seguindo aqui com as notícias, o Hideo Kojima passou a valorizar mais os seus trabalhos anteriores, galera, tá revendo um clássico, ele voltou a apreciar seus trabalhos anteriores com o Metal Gear Solid, no Twitter o designer, de, o designer Hideo Kojima relembrou o seu clássico de 5 milhões de unidades vendidas, Metal Gear Solid de 98, jogo que mudou os games de stealth no mercado, ele disse que reviu esse clássico que está pensando em refazer outros. Teremos remake a caminho? A ver. Até recentemente eu odiava ver meus trabalhos anteriores. É assustador ou melhor. A evolução dos games é tão rápida que os antigos parecem inferiores. Tenho vontade de recriar detalhes desses jogos. Nunca assisti a alguns antigos ao vivo recentemente. No entanto, pude assistir hoje aos comentários do Metal Gear Solid 1, do meu irmão mais novo. A partir daí, continuo observando o passado com Metal Gear Solid 2, Policenauts, e Metal Gear Solid 3, ele postou em japonês, a gente fez uma tradução rapidinha lá no Drops de Jogos. Vamos então aqui para o pessoal lá do Combo Infinito e falar um pouquinho dos jogos de março da Xbox Game Pass, incluindo Guilty Gear Strive, Valheim e mais. Na terça-feira, dia 7 de março, a Microsoft divulgou os novos jogos que estão, serão lançados em março no, no Xbox Game Pass. Ao todo serão seis novidades, sendo um dos principais destaques Guilty Gear, Strive e jogos da franquia Dead Space. Há ainda a Valheim, famoso jogo do mundo de, aberto de sobrevivência. Junto desta notícia também houve o um anúncio de jogos que vão deixar o Xbox Game Pass no dia 15 desse mês. São esses: o Fórmula 1 2020, Goat Simulator, Kentucky Road Zero. Marvel's Guardians of Galaxy, Parasite Killer, Undertale, é, Young Souls, Zero Escape The Nonary Games poderão ser adquiridos por 20% de desconto na loja da Microsoft antes da, antes da retirada desse game. Então a gente tem que ficar bem atento. Uh, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vou compartilhando. Temos aí também notícias sobre, sobre Call of Duty. Terá o mesmo conteúdo no Xbox e na Playstation garante o chefão da, da Xbox, que é o Phil Spencer. A polêmica envolvendo a disputa pelos direitos da franquia Call of Duty segue movimentando Playstation e Xbox. De acordo com o Phil Spencer, chefe da divisão dos jogos do Xbox, a franquia líder de vendas na indústria dos videogames seguirá nos consoles Playstation. Além de garantir lançamentos na mesma data em todas as plataformas, o chefe da Xbox disse no podcast Xbox One... Que o conteúdo dos próximos Call of Duty será o mesmo nos consoles do Xbox e da PlayStation. Para quem não sabe, a Microsoft fez a aquisição da Activision Blizzard, que é a maior da história, e isso está gerando aí alguns atritos, justamente com a Sony, que tem o maior sucesso aí com Call of Duty. Temos aí uma última notícia sobre Fortnite do pessoal do Terra Game On. É, Fortnite, nova temporada, começa em 10 de março. Intitulada Fortnite Mega, a temporada terá Carpatif na cozinha entre os personagens. Vamos ver aqui o vídeo. Esse aí é o vídeo do Carpatife. É, a segunda temporada do capítulo 4 de Fortnite tem data para começar. 10 de março, segundo o teaser divulgado no Twitter oficial do popular Battle Royale da Epic Games. O teaser, como você confere abaixo, traz o novo personagem Peixe, mas com traços realistas ao icônico Peixoto. O novo chefe é a carpa-chefe de cozinha e deve ser um dos integrantes do passo de batalha da segunda temporada de Fortnite capítulo 4. No Twitter a Epic também informou que o jogo ficará fora do ar no dia 10, sexta-feira às 4 da manhã para a preparação do lançamento da nova temporada. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso News Games. É...